Oi pessoal, eu estou aqui mais um dia, mais uma vez, para falar feliz dia de den do dentista, do cirurgião de dentista nacional para todo mundo, e dizer que a gente está falando bastante na prevenção de câncer de mama, porque nós estamos em um, no mês de outubro, outubro rosa, mas que nós não devemos esquecer que a função do cirurgião de dentista é a prevenção em doenças bucais. Então, para qualquer alteração, qualquer lesão, esse paciente deverá ser encaminhado ou tratado. O autoexame bucal é uma das formas de prevenção e o encaminhamento ou identificação das lesões é o melhor caminho que nós temos para trabalhar com saúde. Não esqueçam da prevenção em doenças bucais como forma de prevenir e deixar o paciente com a saúde geral em excelente estado. Um grande beijo e sucesso para todo mundo. Tchau!